Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça jogger que está super tendência. Se você já viu em loja aí para comprar, você sabe o preço que está. Então vamos fazer essa calça que a gente não gasta praticamente nada. Ela é super simples de fazer. Tem molde disponível no site do 36 ao 56. E para fazer essa calça, eu usei essa malha jacar que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Meninas, olha que tudo essa malha! Ela é maravilhosa, super grossa, não aparece celulite, né? Que olha, eu vou falar. <risos> Difícil, hein? Mas essa malha ela é super grossa, super encorpada e fica lindo. Eu fiz uma calça mais alta, tá vendo? Eu fiz uma proposta mais social, mas você pode usar com tênis que fica lindo. Eu só coloquei ela com saldo para vocês verem como dá pra vocês usarem de vários modelos, tá? Então, se você quiser aprender e pra você comprar tudo, então, pra você comprar essa malha jacar, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação lá do site da Teodora Tecidos, tá? Então, se você quiser aprender a fazer essa calça super simples e super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo e o combinado lá no vídeo de recebidos da Teodora Tecidos, a gente vai fazer, então, uma calça com esse jacar maravilhoso, tá? Pra fazer essa calça... É só você colocar o molde aí, o molde tá disponível no site do 36 ao 56. Então, você coloca o molde no seu tecido e corta. Como eu quero que a calça fique justinha, eu não vou deixar margem de costura. Se você quiser que ela fique um pouco mais soltinha, então, você deixa uma margem de costura, tá bom? No meu caso, eu não vou deixar, eu vou cortar rente ao molde, porque eu quero que ela fique mais certinha no corpo. Agora que a gente já cortou todas as partes, aliás, falta o cos, né? A gente já vai começar a montar a calça. Nós vamos pegar aqui a parte da frente da calça, ó, o lado chanfrado. e Vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar uma costura aqui, fechando aqui, ó. Desta forma vai ficar costuradinho, ó. Aí você vai vir aqui com o fundo do seu bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral e pela parte aqui de baixo, fechando o seu bolso. Ele vai ficar dessa forma. Aí você vai vir aqui com a parte das costas da calça. Deixa eu abaixar vocês, peraí. Aí. E vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral da perna e pela entreperna aqui, olha, fechando a perna da calça. O mesmo processo que você fez com essa perna, você vai fazer com a outra. Eu vou fechar essa calça toda na overlock, tá? Mas se você não tiver overlock, não tem problema, gente. Dá pra costurar tranquilo na máquina reta. Eu já mostrei pra vocês que dá pra costurar malha na máquina reta. Você vai passar no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, que não tem problema, não vai desmanchar a costura, tá certo? Então, agora a gente vai a máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Lembrando que vocês vão repetir este processo aqui na outra perna, ok? Agora que você já montou as duas pernas, a gente já vai montar a calça. Você vai deixar uma perna do lado do direito e uma perna do lado do avesso. A perna que está do lado do direito, você vai introduzir aqui, ó, nessa que está do avesso. Por que que a gente faz isso? Pra deixar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aí, você vem aqui, coloca aqui costura com costura... E vai passar uma costura na máquina, fechando o seu cavalo, olha, de fora a fora. Pode passar aí uma costura fechando o cavalo de fora a fora. Porque como ela tem elastano, não vamos precisar colocar nenhum tipo de abotoamento, ok? Como é só uma costurinha para fechar o cavalo, eu vou passar. E aí, eu volto pra gente cortar o cos. Bom, pessoal, então, agora que a gente já montou a calça, a gente vai fazer o processo aqui de colocar o cos. O mesmo processo que eu vou fazer aqui no cos, eu fiz aqui na minha... Barra, que é como se fosse colocar um punho, tá? Então, eu não mostrei, porque é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui no cos. Então, a minha calça, ela tá montada, tá vendo? Os bolsos, tudo certinho. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, como a gente tá trabalhando com um tecido que tem bastante elasticidade, você vai pegar a fita métrica e vai tirar em você a medida da sua cintura. Aonde você vai querer que essa calça fique, tá? Você vai tirar a medida total da circunferência da sua cintura. Não importa o tamanho que tá a calça, você vai tirar a medida da sua cintura. Tirou a medida da sua cintura? Vamos supor que a sua cintura deu aí 70 centímetros, o total. Você vai cortar uma tira, se a sua cintura deu 70, você vai cortar uma tira de 2 a 3 centímetros menores do que a sua cintura, para ela ficar mais justa. Porque o tecido tem elastano. Então, se é 70, vamos cortar com 2 centímetros menores. Você vai cortar uma tira com 68 centímetros de total, tá certo? Aí, você vai pegar essa tira, no meu caso aqui, eu cortei, olha... E ela vai ter uma costura, certo? Então, você vai passar uma costura aqui. A largura do cos fica a seu critério. Eu cortei um cos na largura total de 15 centímetros, mas ele vai, vai dobrar isso daqui e tem ainda margem de costura. Então, ele vai ficar aí mais ou menos com 6 centímetros, tá? Ó, aí, o que que eu fiz? Eu coloquei dois ilhós aqui só pra enfeite, tá, gente? Então, se você quiser colocar algum enfeitinho, é agora, é a hora, você coloca antes de fechar o cos. Depois que você fez isso, você vai achar, ó, já tem a costura aqui, certo? Então, você vai achar meio frente e meio costas no seu costa. Meio frente, meio costas. Aí, depois que você achou meio frente e meio costas, você vai achar o quê? Ó, você acha meio frente e meio costas, certo? Depois disso, você vai vir aqui e vai achar as laterais do seu cos. E este mesmo processo de achar aqui os quatro pontos, você vai achar ali na calça, mas não vai ter necessidade de você dobrar, porque ah, os quatro pontos já estão aqui, são as quatro costuras, tá? Eu só vou segurar aqui o meu bolso, olha, vou, vou colocar um alfinete só pra não correr aqui que eu vou alfinetar. Vou vir aqui com o meu cos, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó, enfiando assim. E aí, eu vou colocar aqui os quatro pontos do cos com os quatro pontos da calça, que seria meio frente. As laterais aqui na costura lateral. Meio costas aqui, ó. Costura com costura. E a outra lateral. Tá? Aí, provavelmente, o cos da sua calça vai ficar maior do que esse cos que você cortou. Por isso que a gente colocou dessa forma, porque a hora que você for costurar, você vai dar uma esticada para isso daqui ficar. Bem certinho, tá? Não esqueçam aqui, olha, tomem cuidado com essa parte do bolso, para você na hora que você for costurar aqui seu bolso não, você não costurar ele torto. Vou até arrumar aqui por um alfinete por cima. Tá certo? E agora, gente, acreditem, é só ir pra máquina, passar uma costurinha aqui e a sua calça já está pronta, tá? É uma calça super simples de fazer. Gente, vai comprar uma calça jogger pra vocês verem o preço que está super caro, tá? E olha que facilidade de você fazer a sua calça jogger aí, dá pra você fazer vários tamanhos. Só tem que acertar aqui o bolso, gente. Pera lá que eu vou acertar esse bolso aqui. Tá? Pra não costurar ele torto. E aí, é só passar uma costurinha reta na máquina agora, unindo aqui... O cos na calça e já vai estar finalizada a calça. Gente, eu vou passar uma costurinha, só uma costura reta, tá? E aí, eu volto, então, com a nossa calça finalizada. Ó, pessoal, então, tá aí o resultado final da calça. Eu coloquei o cos. Ali no cos eu passei um cordão, tá vendo? E ficou assim. Super simples de fazer. Uma calça dessa tá os dois da cara mesmo, tá? E o tecido tá em promoção lá no site da Teodora Tecidos. Então, tá valendo super a pena. Tem áudio disponível no site da 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.